Gente, isto é uma verdadeira aberração, não temos culto ali eh, de adoração a Deus, mas sim um culto de adoração ao pastor Ailton, e pode olhar mencionando até a questão do, da vara de Moisés, oxe, a vara de Moisés representa a lei e não a graça, isto, de fato, é uma aberração. Eu faço parte aqui na cidade do Cabo, na cidade de Garapu, e outro dia ouvi vi um pastor de mais ou menos 70 anos encerrando o culto em nome do pastor Ailton. E também outras vezes, quando ele vem ao culto aqui nesta localidade, ele até apresentou os conjuntos, os corais que estavam visitando a igreja, em um nome do pastoarito, os valores da igreja estão mudando e observe que a maioria dos pastores e até a igreja, eles passaram agora a bater em palmas, que antes eram glória a Deus, agora estão dando honra com as suas palmas em cima do púlpito ao pastor Alí. Sobre igreja, eu jamais imaginava que eu fosse ver cena idêntica a essa, em que crianças exaltam o pastor Ailton. Eu não considero pastor, né? Eu estou falando pastor assim só para me exemplificar, mas eu não considero pastor. Inclusive. Eu vou ter a oportunidade de estar com ele em audiência e eu vou me dirigir ao mesmo como o senhor Ailton. E não nunca como pastor, tá entendendo? Porque esse é um absurdo um negócio desse. Enquanto, de um lado, ele acaba com o programa de crianças do, do irmão Cabral e ao mesmo tempo utiliza as crianças para o exaltar. É uma, é uma situação, irmãos, que é, não é à toa que Deus está nos impulsionando nesse sentido. Porque, observe bem, Deus não vai usar anjos para tirar essa direção. Deus vai usar homens. Homens, está entendendo Porque tá Está chegando ao ponto que o fedor... Já chegou na narinas de Deus e Deus vai, com certeza, tirar esses mortos vivos da direção da igreja. Doutor Miguel, o senhor foi muito feliz e com muita propriedade, linkou é, o procedimento que ele, que ele mandou adotar com relação a, a tio Cabral das crianças com relação a Tio Cabral. Quem estiver participando do programa de Tio Cabral fica proibido ou proibida de estar nos cultos, participar nos cultos receber oportunidade. No entanto, para ele é exclusividade, as crianças podem venerá-lo e adorá-lo. Isto é uma vergonha. Concordo que a situação chegou a um tal ponto que nós nos envergonhamos. E ficamos inquietos quando estamos cultuando a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tamanha é o desrespeito à presença do Espírito Santo e da Trindade Santa.